A verdade é assim, é, eu assisti um dia, Douglas, é, eu não sei qual foi o podcast, é, e eu, eu, eu dei muita risada no podcast que você foi, eu, eu não vou mais em podcast, eu só fiz um, só que é o podpá o Igão. Que, por sinal, acho que todos os podcasts, eu sempre acho que é do Igão, o mítico, que eu acho que os dois são monstruosos, são dois entrevistadores que nasceram para fazer aquilo ali. Né? Tanto é que ele trabalhava no McDonald's, o Igão. Um mito que eu não sei, eu acho que vendia a droga, né? Mas o Igão trabalhava no McDonald's. <risos> e que, por sinal, o pó de é maravilhoso. Maravilhoso. E você deu uma entrevista em relação ao Pato, que foi uma, uma enxurrada de, de, de visualizações Sim. e que muita gente também não sabia disso. Eu sei o que o Emerson Sheik me falou. E aí eu sei o que o Emerson Sheik me falou. Você tem isso aí, Cascão? Coloca aí, coloca aí. Ah, Eu tava nesse jogo. Pô, conta o Dida. O Dida. <risos> o que todo mundo conhece. Ele já e que ele... jogaram juntos. Né? E que jogaram junto. É fazer uma palhaçada dessa. É... E aí a bola sai mascada. Dá pra perceber. Ô, Latino. Dá pra você parar na hora que ele chuta a bola? Que eu percebi agora. Que ano que foi isso? Foi 13. 2000. Oh, agora que eu percebi depois de quantos anos ó, a bola sai mascada, ó. A hora que ele bate, ó, pode deixar de bater. Aí ela já sai mascadinha. Se tem uma outra imagem que dá para ver melhor, ela sai no mascada. Aí o dia, ó, agora você vai ver que ela sai mascada, ó. Ele não pega embaixo direitinho, ele pega no meio da bola. Olha lá, é, viu? Para parar. para eu. o lance ali. Agora que eu vi, desde 2013, hein? ó, parou, bate. Ó, ela sai mascada. Quando ela sai mascada, ela sobe. Tem um buraco ali, eu acho. Tem um que... buraco ali. ali e que, por sinal, o Duílio. Só falar uma coisa pra você, eu tava lendo hoje, não sei um negócio do Curitiba, aí, não sei qual o Twitter, o Instagram do Curitiba, que o Pato tá pedindo pra ir treinar aí. Manda Sim. ele treinar no SBT. Tá bom. Fala, lá tem tá campo, porra. Tá bom. Manda treinar no SBT. Tá bom. No Curitiba não. No SBT. Manda ele treinar no SBT com o Silvio Santos, com o Bozo. Manda ele treinar com a Eliane, manda treinar com, com o Luiz Ricardo, manda treinar lá com o Benjamin Bach, manda ele treinar lá. No SBT, no Corinthians, não, hein? Senão vai estragar o ambiente aí, hein? Escute o que eu tô te falando, hein? Não deixa, hein? Não deixa, hein? Tem aí o que o, que o Douglas, o rapaz do podcast? Douglas, fala pra nós, o que, que aconteceu? Isso? Que é legal você falar isso aí, porque você tem personalidade igual eu. Não, não foi, foi, foi realmente isso, cara. Pô, uma, uma decisão, e aí chegou no vestiário ali, deu, deu uma tretinha legal. O Danilo Fernandes queria pegar ele na porrada, na verdade. Porra, o, o bicho não, bom. E não deixaram? Tinha que ter deixado. Não, não, né? não deixaram. O bicho era bom demais, né? O bicho era bom. E o Danilão, na época, tava fazendo apartamento e falou, pô, essa grana vai ser maneira pra comprar os negocinhos, botar em casa. Se deixar bonito o armário, e O Danilão ganhava um pouquinho, aí, porra, já tava contando com, com o bicho. Aí o pato deu essa, essa recuada. E o Danilo esperou ele na porta do, do vestiário. Aí, Danilo o, goleiro? O goleiro, que tá pô, no Bahia agora. Meu amigo, agora. gente boa, Danilo, que tem problema na visão, e agora, graças a Deus, tá tudo bem. E aí eu acho que foi o Maziotti que tirou ainda, mas fio, ele, ele, escapou, é, ele escapou, ele escapou de tomar uns tapas. Ah, é, que, que, é, é que assim, ó, a, a escolha dele talvez... Tinha que ter pau, deixado, velho. É Tomar uns um, tapas na orelha dos pedulinhos. Uma escolha dessa numa decisão é, não, é meio complicado, aí, né? né? Ele pensou, porque você tá contra o Grêmio... Ô, oh, contra o Dida! única coisa que você tem que ele, pensar e dar um canudo na bola. Já é difícil. Já é difícil, um sem ser o um canudo. Mas eu tenho certeza que ele pensou assim, pô, joguei no Inter, vou humilhar aqui. Era o último pênalti, assim, pra ele... Vou dar uma cavada, Foi vou... Foi dar uma cavada, mas assim, cavar no Dida, aí só cavou pra ele, entendeu? E o histórico tá do Dida não dá, né, cara? Dida não já... dá pra acabar com o Dida. Não tem é eu já tive alguns problemas na minha carreira de, de, de, de briga, de, de perder o gol, ou de reclamar com o goleiro, reclamar com o zagueiro, de abrir os braços, eu tinha mania de abrir os braços, e que era errado, porque se abre os braços, o torcedor não vai me xingar. Ele vai xingar quem eu tô... Prejudicando E eu aprendi que não iria fazer isso já fiz isso com o Mauro Fiz isso muitas vezes com o Mauro Porque eu era muito irmão E sou irmão do Mauro até hoje Que é o ponto esquerdo da Mauro Van Basten. E que graças a ele Eu deixei de ir duas copas do mundo Porque se ele não me levasse pra zona Se eu não levar seus pra beber <risos> Se eu não levasse Eu queria ficar quietinho Mas o Mauro falou Vamos só um pouquinho É rapidinho falou, É rapidinho Chegava às 7 horas da manhã O ônibus tava saindo Chegava ele e né Mauro é? Aí Mauro Você tirou de duas copas, hein? Duas Copas do Mundo foi culpa sua. Mas não tem problema, Mauro. O Sereto, é. tem hora que o jogador tem que tomar uns pés de ouvido, não tem? Ah, tinha que tomar. Tinha que ter tomado. O Pato, o Pato tinha que ser despenado. E um parabéns ao Danilo. O Pato tinha que tomar um, pá, um pé de ouvido nessa... Ele é, um, ele é um moleque, né? O Pato é um moleque. Ali ele acabou a carreira dele no Corinthians. A torcida invadiu depois do CT, né? Depois desse jogo, se eu não me engano. Foi. E ele se escondeu na... na ah, invadiu na, na, em tudo que lugar, lugar. Se escondeu na que casa... É... Ali que o Guerreiro saiu do Corinthians. É. Que ele tomou o pescoção. É. É. da torcida e foi ali... E, e o que fizeram pro Guerreiro foi uma das grandes injustiças da torcida do Corinthians. Porque entraram pra pegar o Pato e quem pagou o Pato foi o Guerreiro. Foi né? verdade mesmo. E porque, porque, se eu não me engano, o Pato se escondeu na casa de máquina da piscina. é né? pra, pra, pra não pegar. Pra não não, o Pato pa, o pa tava no vestiário pa, com a gente. O Pato tava no vestiário tava no, no, no dia vestiário. Que, inv que invadiram? Isso. Quem tava na casa de máquina era Paulo André, Renato Augusto e Danilo. E oh, meia. Tá Danilo, Danilo! Tá Danilo, uma tá tranquilidade tá lá, tá lá dentro, os no suador terrível. Tá vendo? Tá tá Fica tranquilo, tá tudo certo, os caras não vão achar nós. Os caras quatro horas dentro de um calor terrível, bicho. E vanilamos aquela paz. Por causa foi, do é Pato, cara. por causa do Pato. Olha a casa de máquina da piscina, cara. Porra, foi, foi triste. Foi dia, punk? Bicho. Que isso? Mas que ninguém sabia, porque o contrato do guerreiro era 13 milhões. E o, vice, e o presidente antigo do Corinthians não quis que ele ficasse. É. E aí o guerreiro deu uma entrevista que só jogaria no Corinthians. E aí saiu. E naquela. E o Mário Gobi que diga-se de passagem, ele disse na entrevista na Rádio Bandeirantes que deram um pescoção no Guerreiro. Isso. Por causa de um pênalti batido do Pato, que era para ser um dos maiores jogadores do mundo. É. Não, sobre, Velocidade, sobre perna esquerda, é perna direita, cabeçada. Jogador perfeito. Perfeito. Mas ele não quis jogar. Mas está tudo bem. Não tem problema nenhum. Agora, fazer o que ele fez, aí refletiu aonde o Renato Augusto, o Danilo... O aí o, o Danilo André. e o Paulo André, tudo na caixa da de, de, de Piscina. De Piscina. Agora, Agora ó. treinar no Corinthians, não, hein, né? Se ele quiser treinar no Corinthians, pelo amor de Deus, aí vai ser uma vergonha pro Corinthians, né? O Corinthians não precisa passar essa versão, ah! o cara aprende. Tem que ser proibido, o Pato não pode mais entrar no Corinthians nunca mais na vida dele. Ele não pode. E eu penso assim também.